Eu passei um óleo aqui na borda Só para não grudar E vi um tapetinho Se não fosse tapetinho, se eu tava com óleo ah, na parte de baixo Ok? O então, que eu vou colocar? Vou colocar e sempre então, lá apertado Então eu coloco um em cada ponta Um no meio E aí eu consigo ter uma noção E aí eu vou colocar outro no meio do meio, tá vendo? E outro no meio do meio, e aperto Ah, mas eu saída é um pouco maior Faz sempre assim, ó é um em cada ponto, outro no meio. Aí no meio do meio, no meio do meio do meio, você vai sempre preenchendo os meios. Aí você fala ah, no espaço não tá legal. Aí você só vai dando uma ajustada. É mais fácil do que você ir colocando um atrás do outro na fileira. Porque você colocando sempre no meio, você sempre vai deixando um espaçamento proporcional. Aí depois você só dá uma ajeitadinha. Aqui no caso, não precisa ajeitar, ó. Mas se fosse o caso, eu ajeitaria. Então, ó. A gente sempre faz em L, ó. O que é ele Primeiro eu faço essa fileira e agora eu faço uma outra fileira aqui, ó, com a mesma distância. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você vir colocando aqui direto, tem uma tendência de ficar torpo. Então se você quer que fique reto, como é que você faz? Ó? Você vai seguir esse com esse. Ó. Você vai fazer aqui um, um ângulo aqui de 90 graus. Ó. Então, você vai juntar esse com esse, ó. então ele fica na reta desse e na reta desse. Aí o próximo, na reta desse e na reta desse. Na reta desse e na reta desse. Na reta desse e na reta desse. Sempre assim, ó. Aí o outro. vem tá vendo aqui, ó. Próximo. Na reta desse. da tá vertical. E na reta desse que está na horizontal. Então, ó, você fazendo a junção aqui, ó. No ângulo de 90, ele vai dar aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó. O outro aqui com aqui, ó. Outra aqui com aqui, outra aqui com aqui. Ó. Ó. Essa reta com essa reta aqui. ó Coloquei. Okay. Sempre é. dou uma fechadinha aqui. Esse com esse, ó esse com esse, esse com esse, esse com esse. Ok? Tá? Você vê que ele grudou, ele está uniforme. Você pode ver que eles estão na mesma reta. Ó. Por isso que é import... a importância de você fazer é, no ângulo de 90. Lembra? A gente faz primeiro a fileira aqui. Aí depois vem... Ó, faz outra fileira aqui. E aí vem juntando. É essa com essa. É essa com essa. Tá vendo? Porque fica tudo reto. Qual que é a vantagem disso? Na hora que você for embalar, quando você for cortar, ele não fica torto. E aí, quando você for entrar na embalagem, linta justinho. Fica muito mais fácil de você embalar do que você ter que ficar soltando um por um. Então, lembra, você faz uma fileira de um lado, outra do outro, certo? Uma na horizontal e uma na vertical e depois você só junta, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Fica muito mais fácil.